Gente, chegamos no aeroporto, a Daniela, olha lá. Todo a mundo Daniela. lá, chegou, todo mundo preparado pra ir no Rio, parte do Rio de Janeiro, gente. Gente, todo mundo aqui da equipe da nossa avói, Murilo, Nara, Dani, Bianchi, Mariana, estão ansiosas meninas? Sim. Muito! A gente vai filmando e vai mostrando tudo pra vocês, beijo! Tchau. Chegamos no avião, ele tá morrendo de ansiedade, tá Não, nervosa. De calor, de, calor. de calor, A Bianca tá nervosíssima, que o banco dela está interditado. Ai, tô tenso. Já tá todo mundo no lugar, aqui a é Dani do meu lado, a Nara, a Bianca e a Mariana aqui atrás. Só esperando decolar. Gente, acabamos de chegar Como está a Dani? Primeiro voo da Dani Ah, para! Como foi? Como foi? Que bobeira! Que bobeira! Foi super de boa Chorou? Não Nem um pouco? Não Só um pouquinho de medo Hoje eu estou fazendo aqui é, uma nova especialização, me tornando masterclass com a técnica ombre, né? Estou adorando e fazendo lábios também, que é a minha paixão e mais a despigmentação química e ultrassônica, tá? Eu tô adorando, adorei o curso e recomendo para todas. Sou Camila Rodrigues, sou de volta redonda. Vim fazer esses três dias de especialização com a Ana Savoy e estou surpreendida pelo trabalho dela, pelo profissionalismo dela, a equipe, muita organização, muita qualidade, excelente ensino e todos que eu puder fazer com ela eu estou dentro. Eu sou Beatriz, moro em Patinha, Minas Gerais, mas atualmente estou em Macaé. Nossa, eu estou apaixonada pelo, pelo, pelo curso bom. da Ana. É Maravilhosa, gente. O curso mais completo que eu fiz até agora nesse momento foi o dela. É, a explicação dela é muito, muito simples, não um tem muito rodeio. É, a gente consegue entender tudo perfeitamente. Então, para mim, foi um dos melhores que eu fiz até agora. Oi gente! Oi! Estamos indo embora do Rio, muito feliz, missão cumprida, o curso foi um sucesso, as meninas ficaram muito felizes. E aí, o que, que vocês acharam como espectadores? Foi maravilhoso. Oi, é maravilhoso, as meninas super aproveitaram. Até a gente aproveitou, conseguimos assistir todas as aulas da Ana. Acho e ano que vem ver. tem mais, a gente vai voltar pro Rio, hein? Sim. Vamos, Deus quiser. Partiu São Paulo? Partiu! Partiu. Partiu. Beijo, gente!